Well, uau, well, uau, well. senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início a mais notícias que têm acontecido no Brasil e no mundo Que talvez você não tenha tido contato, conhecimento E é importante você saber quase tudo Porque quanto mais informações você tiver, melhor será para você ah, Como dizia um amigo meu, quem conta um conto aumenta um ponto então, por exemplo, se você tá numa festa, né, aí chega uma garota bonita, ou se você é uma garota, chega um garoto bonito, aí é inteligente e tal, né, assim, é tipo eu, e aí vai conversar com você e você não tem assunto nenhum de nada, só saber falar de futebol é contar piada. Cara, isso é ridículo. Então é importante você saber ah, o que tá acontecendo, saber as coisas, ler poesias, e aí você se tornará uma pessoa melhor. Pode apostar no que eu tô falando. Bom, você tá vendo esse cara aí? Pois é, o nome dele é Rim, certo? Depois eu vou explicar por que que é Rim. Ele, é, ele, segundo ele mesmo, né, ele diz que ele é um ciborgue do futuro, um, do ano 2050, que veio para o ano de 2020, nos avisar de que a humanidade corre perigo. Bom, mas isso nós já sabemos, afinal, hum, né, a humanidade ela está suscetível a qualquer intempérie da natureza ou a qualquer intempérie de ações humanas por causa do estado de né, que o homem é, pratica quase todos os dias segundo ele ele veio nos avisar de que a terra ela é controlada por a terra não né? a sociedade humana ela é controlada por uma corporação que quer nos destruir e por isso essa corporação vive maquinando planos para nos colocar em posições de divisão. Por exemplo, times de futebol, partidos políticos, ah, que mais? Sei lá. Acho que só tem isso, né, que divide o povo. Ah, campeonatos e coisas desse desse tipo aí e assim sempre brigando nós jamais estaremos unidos a favor de uma sociedade melhor e a favor do meio ambiente etc e tal e assim nós sempre seremos manipulados e escravizados por essa tal corporação ah pode ser que esse cara esteja certo quem é você ou quem sou eu para dizer que não não é você estava lá você não estava você foi para o futuro você veio de lá para cá é difícil provar e desprovar isso né mas pode ser que ele seja um cara que assistiu o Exterminador do Futuro, assistiu o Matrix, assistiu o Black Mirror e assistiu outros filmes e séries de ficção científica, e ele acabou misturando tudo na cabeça dele e teve essa projeção e <risos> acabou se tornando aí uma celebridade. Bom, agora olha que loucura isso daqui, é uma coisa que tem a ver com o O-Rim também, mas é um outro assunto, você sabe o que é neuroeletrônica? neuroeletrônica é é uma é uma nova uma nova matéria, uma nova ciência, um novo um novo projeto de emprego para o futuro. Que os pesquisadores descobriram como conectar um neurônio humano para aqueles que têm neurônios, né, com um neurônio artificial que eles criaram por nanotecnologia, por meio da nanotecnologia, e essa conexão, ela consegue conectar-se também à internet. Então é como se a sua cabeça tivesse conectado à internet, cara. Bom, o o que é o cara que veio do futuro pra cá, provavelmente já deva ter acesso a isso, né? É, mas você se lembra da internet das coisas? Que conectava as coisas à internet? Comando de voz, etc e tal? Pois é. A neuroeletrônica veio para substituir, deixar esse negócio de, de internet das coisas no passado. Muito interessante isso, né? Bom, e a gente encerrar esse vídeo aqui super rápido, no México, é, você vai ficar pensando, bom, mas por que, que os caras fazem isso? Tem esse campeonato de martelo que você vai assistir daqui a pouquinho, depois que eu falar uma coisa aqui, ó. É, Inscreva-se no canal, dê um like no canal, ajude o canal a crescer E doe um real por mês, na descrição tem o um link Você pode é, matricular o seu cartão de crédito lá no Paypal Para todo mês ele de, tirar um real do seu cartão de crédito E mandar aqui para esse canal, para nós fazermos esse canal ficar cada vez maior e melhor Beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui, assista o vídeo aí do México E nós nos vemos no próximo vídeo.